Bom dia grupo, hoje é quarta-feira, ontem eu nem filmei, porque eu não fiz nada de interessante, eu fiquei sentada no sofá com um o no colo, resolvendo coisas, marcando médicos, procurando médicos novos, porque tem isso quando tu te muda, tu tem que achar médicos perto de onde tu mora, e no caso eu não sei, eu não tinha nenhuma referência de médico aqui perto. Então, tive que procurar ontem, achei alguns, hoje estou de saia. E. A marquei, já marquei as consultas, é todas para semana que vem. Marquei uma coisa muito legal para sexta-feira, que eu vou gravar para vocês também. E. tô aqui. Meu cafezinho tá pronto. A minha chiquinha. Hoje eu não vou fazer chimarrão, mas eu vou mostrar para vocês o chimarrão de ontem. Quero uma florzinha azul. Eu só vou limpar a cuia. E aí, eu tenho que fazer umas coisas no computador de novo. Mas é só uma agora. Que eu tenho que mandar pra minha tia. E é isso. Então, vamos limpar essa cuia pra não ficar mofada. dia, mais um dia na cozinha. Hoje esfriou, tá uma chuvinha fininha, uma neblininha, mas choveu bastante de noite porque a rua tá toda encharcada e hoje, pro nosso almoço, a gente não tem mais carboidrato, tá frio. A gente não tem mais carboidrato pra comer. Então eu vou fazer batata doce no forno Vou botar agora, demora uns 20 minutos para ficar pronto, então até a hora do almoço já vai estar tá pronto. de look, botei um look bem do make com uma calça comprida, porque tá frio na rua, tá chupiscando então botei o moletom que tem capuz também, pra se eu precisar dele e tô esperando o Beto me chamar enquanto eu tomo meu cafezinho pra gente ir na ferragem Para pro Beto se animar a sair de casa só em dias como hoje, que está nublado e... Ui, quase enfiei no meu olho. Nublado e friozinho, então a gente vai lá buscar umas coisas que faltaram para botar a prateleira no escritório dele. E olha o tamanho deste cabelo, Deus! Nossa, sexta-feira nós vamos resolver isso aqui. Próximo vlog. Minha nova era. Então vem aí, a gente vai resolver este tipo problema. aí eu sempre arriscando meu celular em lugares impensáveis, mas dessa vez não é culpa minha. O tripé tá no braço do sofá, só que ele não, não segura direito no braço do sofá, enfim. Uh, uma das minhas metas desse ano era começar a investir mais em mim. Na real já é uma meta de alguns anos, mas dessa vez era investir pesado de fato e não só em comprar produtos que eu tinha vontade de comprar mas em realizar sonhos, coisas que eu queria fazer desde sempre que eu deixava de fazer porque exigiriam um investimento ou exigiriam uma manutenção e eu achava no meu em algum lugar no fundo da minha consciência é que eu não merecia essas coisas então eu sempre sonhei em fazer uma mudança no meu cabelo e eu deixava de fazer porque eu achava que o valor que custa pra fazer e o investimento que precisa pra manter é muito alto pra mim, né, no, no meu... No, no, na minha tabela de valores da minha cabeça é um valor que não seria justo eu gastar comigo e conversando com o Beto a gente começou a falar sobre as coisas que eu gostaria de fazer que eu nunca fiz e a gente entrou nessas coisas que eu deixava de fazer por causa do investimento que elas exigem e é tipo, a gente pode pagar é diferente de quando eu era adolescente que eu dependia de pedir o dinheiro para minha mãe para ela pagar por mim as coisas que eu queria fazer, hoje eu posso pagar pelas coisas que eu quero, eu graças a Deus tenho um emprego muito legal, então me possibilita experienciar coisas que eu não viveria antes, e a gente chegou na conclusão de, cara, tu quer fazer? Então vamos marcar e faz, ai, ah, não sei se eu vou gostar, não sei se vai ficar legal, tudo bem, a gente resolve, a gente tem dinheiro pra fazer, esse daqui cagada a gente tem dinheiro pra resolver e tá tudo bem, e marquei para sexta-feira. É um sonho de adolescente. E por eu querer isso há muito tempo, eu já pensei muito sobre como fazer, o que fazer, o que eu acho que vai ficar legal, o que eu acho que não vai ficar legal. Uh, o padrão normalmente é fazer de um jeito e eu quero fazer de outro, porque eu acho que o padrão vai ficar meio esquisito, vai ficar muito jovem. Eu tava conversando com a Nath também, no dia que eles vieram aqui em casa, no fim eu nem gravei que eles vieram aqui em casa, a Nath e o marido dela vieram aqui em casa, o um, um amor da minha vida essa menina, e minha melhor amiga assim, da vida, e a gente tá vivendo uma situação muito parecida, que a gente não se enxerga no estilo que a gente tinha, então eu tô mudando muito meu estilo de roupa, de jeito, de opinião, de posicionamento, antes eu deixava muita coisa quieta, e eu não falava, ou eu deixava pra lá, tipo, não vale a pena, e porque meu, meu objetivo nunca foi ter razão, nunca fui a pessoa que, ah não, entra numa discussão porque eu tenho que ter razão das coisas, zero, é, meu objetivo completamente é ter paz, não é ter razão, tá tudo bem, eu posso estar errada e eu tô tranquila com isso, Mas, tem certas coisas que às vezes eu acho que eu poderia me posicionar mais e até um assunto que eu falo no meu, com o meu gestor do traba de trabalho que às vezes eu tenho medo de expor minha opinião porque as pessoas vão achar que é idiota e aí a outra pessoa vai lá e fala exatamente o mesmo que eu pensei e é nossa, genial então eu eu quer saber se for idiota, tudo bem também porque às vezes a gente tem umas ideias tosca, mas Tentar mais e expor mais e falar mais do que eu penso. Os vlogs são super uma, uma válvula sobre isso, porque eu tô aqui, eu tô me expondo, tudo bem que eu edito, né? É uma versão editada da minha opinião e da minha vida, mas é uma coisa que as pessoas realmente não fazem, porque vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, nossa, blogueirinha. Ai, uh, fútil, guria fútil, ficar gravando, não sei o quê. Tudo bem, sabe? Pense o que quiser do que eu tô fazendo. Mas eu gosto de fazer. É uma coisa que pra mim é divertido. E... Fica registrado, fica o histórico. Então, às vezes, eu paro e eu volto lá em vídeos muito antigos, no outro apartamento, pra ver como é que era, pra lembrar. Porque tem memórias nossas que estão aqui, de momentos tem coisas que eu não tenho registrado em nenhum outro lugar, porque eu não postei no Instagram, mas tá aqui no vídeo, sabe? E às vezes é uma brincadeira, é uma risada com alguma amiga, alguma coisinha tá aqui. Então, eu gosto de fazer, o Beto não se importa, ele também tem canal, ele grava sobre jogos, então ele também sabe como é que é essa dinâmica e ele super me incentiva. Então assim, a única pessoa que poderia se incomodar com isso e que teria direito de falar algo sobre é ele, porque ele que vive comigo é com ele que eu divido a vida. O resto das pessoas sinto muito. Não tenho o que fazer com a sua opinião. Então, decidi fazer essas mudanças. E acho que vai ser legal mostrar, mostrar aqui também, ainda mais que tem todo esse movimento da New Era ou Dead Girl. E. Não tem a ver com esses movimentos, mas veio a calhar que deram um nome para isso. Porque já é uma coisa que eu queria muito e que eu só achava que eu não merecia mesmo. Então, por que não? Estou aqui, vou fazer. Não é só a, a mudança de sexta-feira, vão ter outras mudanças, além da mudança de guarda-roupa. Então... Já tô mudando um pouco, meu estilo já mudou bastante. Eu era uma pessoa que usava só calça skinny e blusa larga. Agora eu já mudei um pouco. Tô eu aqui falando com vocês de calça wide leg. E tipo, o meu primeiro sonho, vocês viram aqui, que era ter um Adidas. E cá estou eu também usando ele neste momento. Então as coisas já foram mudando a ponto de hoje eu me sentir confortável. E com coragem de investir, de fato, em fazer essa mudança maior de visual. É uma coisa que vai demandar esforço, vai demandar estratégia, vai demandar manutenção. Mas eu sempre quis e eu acho que vai ficar muito legal. E eu tô ansiosa, sério. Amanhã eu vou pro salão. Há uma hora, e eu não sei que horas eu vou sair de lá. <risos> isso é muito engraçado, porque eu jamais pensei que eu ia fazer uma coisa dessas. Por mais que eu quisesse muito, eu achava que isso simplesmente não ia mais acontecer. Então é isso. Queria contar um pouco do background de todo esse, esse acontecimento. E por que, que as coisas estão mudando. E também pra deixar registrado pra mim, sabe tipo, cara tá acontecendo é muito louco enfim terminar de tomar meu café e esperar pra a gente na ferragem